Aí galera do Mercado Livre, essas mudas aqui são da pimenta Butlá Chocolate. A folha tá assim porque tivemos uma chuva de granizo aqui em Minas Gerais, nesse mês agora de agosto, e as folhas sofreram um pouquinho. Olha o tamanho dessa criança, não deve ter 12 centímetros, olha o tamanho do Butlá. Esse chocolate aí, é saboroso e extremamente picante. E essa é a red, a butar vermelha.